E hoje, mano, eu tô aqui pra trazer um vídeo de bridge velho. Eu tô com um cara mó noob, velho, aqui. Ele marcou um ponto, mas isso foi porque eu deixei, beleza? Porque o cara é tão noob que dá dó, velho. Só que ele é bom no PvP. Ah, galera, sobre meu PvP, né, eu melhorei... Cara, sobre meu PvP, eu melhorei. Mas, eu me enferrujei, tipo, eu melhorei muito. Só que agora, eu... Esse cara, ele buga eu, mano, ele... ele... Ele é um bosta, mano, porque ele, ele fica tipo bugando pode bloco Só pra, Só pra te matar Olha isso, ele bugando no bloco Viu, mano, ele tá me bugando no bloco Olha isso Eita, como eu bati o, o, o cara naquela distância Bullie do Scamera Games Mano, na moral, o Games tá muito lagado Olha isso, tá muito lagado o Games, velho Velho, galera, eu tô, eu tô às 7 da manhã aqui, mano, gravando. Não jogo esse caminho é game às 7 da manhã. Obrigado. Falou, cara. Você, eu já marquei um ponto em você. Então, obrigado. Mano, ele é muito bom no PVP, eu percebi isso. Mano, eu combei o cara e GG. Galera, eu tava muito melhor antes. Tipo, você não tem noção. Ele vai marcar. Ele vai marcar, galera. Pô, carequinha da capa branca? Quase morri, velho. Tá começando a lagar, velho. Que, que bosta. Muito de internet, né, velho? Por favor, me fala que é. Eita, porra. Mano, eu tô voltando pro bloco, velho! fera da Cara, o cara tá me batendo de trás. Que, que é isso? Eu tô muito lagado, velho. Você vai embora, velho. melhorando não fazer velho. Aê, que como assim, mano? Você viu onde o cara me bateu, velho? Olha isso, mano, ele me bate de longe, velho. Isso é pro... que? Como ele me bateu com um bloco na mão? Ah não, velho, ele vai marcar, mano. Mas que arrum. Ah, mano, olha isso, velho, minha internet. Internet bosta. <risos> Mano, a internet tá uma bosta, velho. Cara, olha onde o cara tá me, tá me batendo, mano. Olha o nível de bosta que tá na internet pra ele fazer isso. Me explica. Me explica como ele me mata em quatro hits. É impossível na humanidade isso. O que você tá fazendo, hein, cara? Que que você tá... Mano, não, não dá dano nele. Se ele me matar, ele tá... Você me joga no portal? Obrigado, porque você é noob, mas a minha internet não colabora. Obrigado por morrer. Olha isso, mano. Eu tô. Mano. Gente, fica a internet. Próximo. Velho. Mas esse não é um mapa bugado É um mapa que tá bugado Mano, esse mapa... Ah não, é um mapa bugado sim oh, filha da p*** Além de ser noob, né? Eu sou um moleque doido Lixo Mano, como assim, velho? O cara é... Mano é impressão minha ou... Obrigado. <risos> Toma tá é uma bosta. <risos> Bom mesmo que você morreu. Para de bugar a bosta do bloco, mano. Mano, olha como o cara me bate. Ele me bate de lado. Por... Não. Velho. <risos> Olha que ah, você marcou em mim? Eu marquei em você, porque eu vou ser um filho da... Fui acusado de hack ao vivo, velho Puta que pariu Hack o cacete Hack o cacete <risos> <risos> Galera, eu fui acusado de hack Enferrujado <risos> Seu é cu hack mano o cara me chamou de hack velho mano eu tô lagado velho é muito noob noob de merda noob de merda tá chorando tá chorando tá. e foda Tô bosta beleza galera mano o cara me mano foi acusado de hack velho mano Bye.